Olá, hoje devia ser o vídeo do ajuste dos PIDAS do F450 da série do meu primeiro drone só como agora os dias são mais curtos, há menos luz por isso não dá para fazer esse tipo de vídeos no exterior vou falar hoje um pouco da SP Racing F3 com OSD integrada onde eu vou fazer a ligação ao computador atualizar a placa e tentar ver se funciona ou não o OSD e já sabem, se gostarem no final demonstrem Compartilhem com os vossos amigos e se não forem subscritos, é só subscrever e assim ajudam o canal a crescer. É um pouco diferente o aspecto da F3 normal, mas com as mesmas funcionalidades. Pelo que eu tenho visto, as funcionalidades são as mesmas, não altera muita coisa, só muda o sítio das portas, mas só lendo as instruções e ligar todos os componentes no sítio certo funciona. E eu vou começar o vídeo a atualizar esta controladora. Ora, aqui assim nesta zona, estou aqui dois pontinhos de solda. O que é que eu vou fazer? É fazer um chantezinho entre este ponto e aquele, e ligar a controladora ao computador. E depois tiro isto rapidamente e ela fica em modo atualização de firmware que vou atualizar o firmware para a última versão que existe no mercado ora, o fio o DTR é o branco o RXD é o verde o TXD é o amarelo depois os 5V é o vermelho e o GND é o preto depois entretanto há mais um preto há mais um GND que não é utilizado, que é este último depois temos esta ligação feita ou ligarmos à controladora ou computador. Esta porta aqui. Onde agora está ligado. É para poder atualizar o firmware da placa. Diz aqui F3. Do outro lado tem o OSD. Que é esta porta aqui. Se eu ligar agora a placa. Aquela porta. Vai acender o OSD. Está ali a luzinha verde a pescar que é do OSD. Para fazermos atualizações e... E, hum, e configurar o OST para depois, nos óculos, conseguirmos ter a informação que precisamos eu aqui no computador, aqui no Google Chrome tenho dois programas do King Flight por causa de uma versão mais recente e uma versão mais antiga por causa de firmwares que não são compatíveis com as novas placas mas vamos usar aqui a, a nova aqui a versão mais recente venho aqui conectar e pode aparecer esta mensagem, eu aparecer esta mensagem quer dizer que o firmware desta placa ou é do outro programa, ou é um firmware muito antigo e esta versão do programa não consegue abrir e por isso, o que é que eu vou fazer? vou atualizar a controladora venho aqui ao firmware. eu vou ser muito rápido porque não vou estar a explicar porque é só para mostrar as capacidades da placa eu tenho ali NAS, quando ia fazer teste com a NAS, mas é o SP Racing F3 e venho aqui à última versão. Ativo isto tudo, aquela velocidade que eu preciso, fazer o download, entretanto, desligo aqui. E agora vou fazer aqui uma jancana com isto, entretanto, ali no computador, faço aqui o Flash Frameware. Ele fica ali à espera para eu conectar a controladora e eu agora vou ter que conseguir ligar isto ao mesmo tempo que eu faço ali o jump o que eu aconselho é fazer esta ligação primeiro aqui e depois a ligação é no computador que vão ligá-la na altura que fizerem o jump ou o shunt vou tentar aqui encaixar a maneira para poder usar as mãos a dobrar vou ali a controladora e faço um shunt ali naqueles dois pontos de solda como veem a placa já está a fazer flashing já está a flashar é esperar eu já instalei o INAV e o Betaflight também para ver como é que como é que ela reagia eu ainda não fiz nenhum teste em voo foi só aqui na minha bancada aceitou o programa Lia, lia as informações pareciam-me ser corretas, ela vem com o client flight instalado, eu vou instalá la e atualizar para a versão mais recente, ora reiniciou, a é que teve sucesso, e o que é que uma pessoa tem que fazer, é desligar, e voltar a ligar, ali o programa vai dar erro o fail, pois ele como não, não está já em bootloader. Vimos aqui a conectar e aí temos a nossa placa. Como vem ela ali a mexer para a direita para a esquerda? Vou fazer só aqui uma calibragem rápida. Calibrou aqui o magnetómetro. Como isto é uma 10 off, tem magnetómetro e sensores até dizer chega. Eu fiz aqui isto no início, mas o que eu quero mostrar não é isto. Por exemplo, se quiserem ligar um GPS. É aqui nestas portas. Que esta é o ART2. Onde temos logo o GND, os 5V. O TX e o RX. eu agora não tenho certeza qual é a cor. Isto não vai funcionar no meu computador. Porque este GPS não funciona. Agora, por exemplo, se eu ligar o GPS não acende, porque precisamos de alimentar a controladora com 5V o que é que eu costumo fazer, tenho aqui um ESC, já preparado para estes efeitos onde ali sai 5V, já testei com o multímetro e sai 5V onde eu vou ligar e dar energia e assim já tem o GPS a funcionar e o OSD também a funcionar ali no computador, digamos. Tranquilo. Agora, a curiosidade. Atenção que eu estou a ter uma bateria aqui. De 12 volts. A curiosidade que eu tenho. É aqui no OSD. Ora, o que me fez comprar esta placa. Foi aqui isto. Vindo aqui o OSD. Aparece-me já esta informação. Onde eu posso configurar aqui a tela do meu OSD. Eu ainda não li muito sobre isto. Ainda estou um bocado verde sobre este assunto, nesta parte. Ora, por isso vou desligar. Desligar o programa, que eu não preciso dele. Desligar aqui o fio da controladora. Desligar aqui a minha, aqui do meu transformador improvisado com o Esca. Mas sim, vou ligar... Aqui o meu sistemazinho todo. Aqui com o transmissor. A câmara. Ligada aqui a uma placa. Onde estou aqui com os 5V e 12V. Porque isto funciona a 12V. O transmissor e a câmara é 5V. E vou aproveitar. Para ligar. A controladora também com os 5V. Onde eu também vou ligar. Vou isto mais aqui para o lado. Onde eu vou ligar? Aqui. A câmera. Precisa relembrar. Que o primeiro. Ora, vendo assim para baixo. Temos aqui. As entradas dos ESC. Aqui onde é o receptor e ver do lado esquerdo para o direito esta é a entrada este é o negativo da entrada este é a saída e este é o negativo da saída como só estou a ligar a entrada e a saída só tenho aqui dois fios esta parte está aqui ligada vou ligar uma bateria de 12V mas antes de ligar vou pegar aqui no meu o meu ecrã, para estar tudo, o que eu vou fazer é ligar aqui a placa. Ver se está tudo em ordem, os fios estão todos ligados, está tudo ligado, está tudo ok. Ligar. Ora, como veem, já está ali a mostrar o SD, as informações. Uou! e a tentar mostrar melhor. Ora, se eu consigo mostrar as informações que eu estou a ver. Ora, temos ali a zé que está desarmado. Está em modo Acro. E para onde é que é o Norte. E o Sul. Está a mostrar em cima. Eu vou rodar a placa e a mostrar onde é que é o Norte. eu mostrar o Horizonte. Em relação ao chão, aqui a linhazinha, o centro, mas tenho aqui mais algumas informações. E como isto está tudo de origem, eu não andei a mexer em nada ainda. Tenho aqui informações que estão a ser cortadas pela, pelo ecrã, se tivesse ser depois configurado. Assim ficamos com uma noção que o projeto está a funcionar. Sei que ali no canto de cima está a mostrar os minutos, o tempo está ligado. Agora vou desligar outra vez. Voltar a ligar é para ver a controladora a ligar, a mostrar aqui a informação acho que é uma boa solução para quem não quer estar a instalar um OSD na máquina e assim já está tudo incorporado na controladora. Uma pessoa não se pode esquecer esta é a versão 10off, a Deluxe, mas também existe uma versão idêntica com OSD, mas em modo acro, o 6 off, assim pós racings, queiram usar uma placa destas, não precisam estar a comprar um OSD, com SD incorporado, temos aqui a informação toda que precisamos, fazer que está desarmado ou armado, voltagem, como eu não conheço muita gente a falar sobre esta placa, comprei-a às cegas, achei estranho, uma F3 com SD. comprei-a para ver como é que funciona, e destes minutos que eu tenho estado a olhar para ela, para já, estou satisfeito. Claro que só vou ver a funcionalidade na totalidade quando montar isto numa máquina. Vou desligar aqui o meu ecrã. Desligar esta catrafolhada de fios. E o que é que eu vou fazer agora? Vou chegar aqui ao OSD. Ele vai pescar ali a luz verde. Porque está o OSD ligado. Aqui no programa. Venho aqui o MW OSD, Foi o programa que eu usei para dar os toques finais. Aqui no meu Racing. Aqui dentro está um SD daqueles mini SDs grandes. Comparado agora com a placa, aqueles são os micro SDs grandes. Está ali dentro. Tive que configurar com aquele programa. Aqui com este. Eu como conectei aqui no na porta do OSD. Vou experimentar conectar. Ora, está aqui a ler o OSD. Tive que ligar e desligar porque ele, como eu não tirei isto aqui, ele pensava que ainda estava na placa. Ora, e tenho aqui a informação como ele está conectado a este programa. Ora, isso quer dizer que eu consigo também alterar a informação do do OSD, aqui no MWOSD onde eu posso chegar aqui a algumas... por exemplo, se eu chegar aqui ativar isto venho aqui e escrevo RCX Drone ora faço aqui salvar faço aqui escrever e ele está a escrever e agora quando eu ligar aqui o monitor, agora desconecto, saio fora disto, vou desligar isto, vou ligar aqui a minha confusão de fios e falta-me ligar a alimentação aqui da placa. Ora, aparece ali aquela informação a dizer que se eu fizer aquele, aquela jogada com os, com os sticks que vou aceder ao menu Como veem está ali escrito RCX Drone e foi alterado no programa MWOSD se quer dizer que está a funcionar Vou desligar voltar a ligar que é para vocês verem aqui mais de perto Aparece ali a informação sobre aquilo que eu falei ao bocado e como veem ali no fundo já aparece a Zera RCX Drone. Quando armar o drone vai sempre aparecer ali, vai desaparecer o Stabilizer. Ora como veem uma placa pequenina consegue fazer muita coisa. Desligar isto tudo antes que isto tudo pegue fogo. Uma simples F3. Onde eu já tenho aqui soldado os pinos. Porque o projeto que eu quero fazer com ela, tem que levar estes pinos. Como ia dizendo, uma placa pequena, simples, conseguimos ter aqui muita funcionalidade. E não precisamos gastar tanto dinheiro para conseguir construir um drone já a um nível bastante razoável. Ora, já sabem, fiquem atentos ao canal, porque futuramente irá aparecer o projeto onde esta placa vai entrar. Continuem a ver os meus vídeos e já me esquecendo, este vídeo foi feito também a pedido de alguns subscritores, como por exemplo o Tiago Batista Nunes e também tentei fazer o vídeo o mais rápido possível para tentar responder ao pedido de um subscritor. Por isso, subscrevam, ponham as vossas dúvidas que eu tentarei respondê-las no mais curto espaço de tempo possível. E até já!